Tem muitas plantas lá no jaca. Sim, temos um bonsai de bananeira. Bonsai? Ou seja, precisamos de uma bananeira, num canto mais pequeno Eu não cres, e ela não, não cresce. Cres. É é ah, a é sério? É muito bonitinha. Tá Só ficar. faltava crescer bananas pequenas. Pequeninhas! Um, é um bonsai é de Olha, isso Relampada! Relampada! Vocês notavam, quanto eu notava, antes do Covid, havia uma correria na nossa vida. Muito stress, era sempre tudo para ontem. Depois veio o Covid e tivemos que ficar em casa e abrandamos um pouco. Ficamos demasiado confortáveis, mas eu notei que o desconfinamento foi ainda mais acelerado. E hoje em dia, juntamente com esta questão toda do Covid e não sabemos o dia de amanhã, o stress é ainda maior e o stress cria caspa. E a maneira de combater a caspa, provavelmente, é sair de, da correria da cidade e ir para o Norte. Talvez ir para um hostel. Os meus convidados são donos eh, de um hostel chamado Jaca, Jaca Hostel no Porto da Cruz. Joaquina Freitas. Uh! Uh! Make some noise! Uh! Uh! E Tomé Mendes. Uh! Sejam bem-vindos. A minha primeira pergunta é... A melhor maneira de combater a caspa é realmente ir para o Norte e passar um fim de semana ou uma semana no, no hostel? Sim, uh, nós aconselhamos, aconselhamos porque uh, o Porto da, a Porto, da Cruz, <risos> Porto da Cruz em si é um sítio místico, mágico, uh, maravilhoso, não tenho mais palavras para descrever. Uma Wonderland, uma Wonderland. É e e, e pois quem o visita vai que está com um crescimento abismal. Cada vez mais, está-se a tornar numa estância de surf. Ok. Estou a um mas. Pronto. Ok, ok. Uma, tendência. uma nova tendência. E, e, o port... e o Jaca é uma pequena ervilhinha que estava no centro do Porto da Cruz, de portas abertas. e okay. E que eu acho que é bom para a caspa, porque é, um bom... <risos> é uma boa maneira de desconectar. Mesmo de fugir da correria do Sul. Diriam que o Sul é o, o foco de todo, de todo o stress e é, portanto, no Norte que, que encontramos e conseguimos encontrar a calma. a escala da Madeira, sim, acho que sim. sim. O no Norte é mais calmo, mais relaxado, mais verdinho. Mais... Dá para fazer surf, sim, sim. está tudo bem, não é? Está tudo, está tudo ok? Nós estamos na descrição do Jaca que... é o azul do mar, das ondas, do surf, o verde das montanhas, dos treinos e das levadas. Uau, <risos> uau, muito, muito poético, Mas, portanto. <risos> muito... Mas é, é, nós, nós somos apaixonados pelo Norte, o Tomé uhum. tem sangue do Norte. Uhum. Do lado do Porto Cruz? E... Ou... Sim, do lado okay. do Porto da Cruz. A minha muito mãe bem. e o meu pai são de lá, os meus avós eram de lá também. E, e depois passou-me um pouco esse amor e eu acho que toda a gente tem um pouco de amor pelo Porta Cruz. Por menos, sempre que nós conversamos, é toda a gente bora ao Porta Cruz, bora ao Jaca, Exato. e eu penso que criou havia um, um, um, um o Porta Cruz criou um carinho nas pessoas acho bom. não -se Sim, os turistas vêm muito com uma onda falam do Porta Cruz, que tem uma energia fantástica, que tem sentem-se bem. Nós por acaso tivemos muito até fixe. coisas com as situações com não tem muita piada, mas pessoas que vinham com uma energia das grandes cidades e um pouco embaixo, e com turbulhões de trabalho, e nós com viemos. muita caspa também, com muita caspa, <risos> pois... <risos> e... e depois passado uma semana, os próprios disseram. Fogo, foi difícil, nos libertarmos, mas neste sítio, já nem querem vir para o Funchal às vezes. Exato, fiquem, é. ficam agarrados àquela, àquela, àquela calmaria mística, liga, à liga mística do norte. Do próprio espaço. Era engraçado, o primeiro contacto era quase com uma mão à frente, eles chegavam quase com as mãos assim, e a sair era com um abraço. Ah, fogo, muito é fixe, ser muito ser fixe. A Calmaria uh, está no Norte, mas a uh, Energia está na Red Bull, que é o nosso <risos> patrocinador agora desta <risos> quarta temporada. <risos> Temos ali em representação da Red Bull o Fábio, que uh -huh! uh -huh! uh -huh! uh -huh! vai nos preparar, como ele diz. Breakers of Champions. <risos> First of the Champions. <laughs> Portanto, uh, a pergunta-chave é. Oh. álcool, uh, não é? Uh -huh um pouco só um Aqui. pouco só oh, opa, já lá. está já está Acordar-te. a causa e a solução para todos os problemas opa opa é? e o Jaca ah. também e o Jaca, e Jaca também. também portanto tudo, tudo muito bem faz aí a tua magia não, Fábio tua e, magia. E, e, e já já, já nos trazes Acaba, essa Acaba esse shot shot não shot mas uh, essa é uma esse, é uma opção esse breakfast of the champions uma opção <risos> mágica e de, e de facto o Jaca é mágico também eu nunca estive lá no Jaca aliás pouco, pouco pouco <risos> pouco estive no Porto da Cruz Uh, é verdade, é verdade. É, é um Fale. crime, é um crime, portanto, tem que, tem que ir lá. Assim. Uh, quando estava a fazer a minha pesquisa, e eu, eu uso muitas redes sociais para fazer a minha pesquisa, uh, é a minha fonte de informação para, para estas entrevistas, e eu estive a ver o Instagram e o Facebook do Jaca e fiquei maravilhado oh, com obrigada. tão bonito o espaço e, e também a interação que vocês têm também com os vossos clientes, com as, as pessoas que ficam alojadas e falem-me, uh, vocês procuram sempre ter uh, uma clientela familiar, juntar os vossos clientes à, à, à, ao seio da família de uh, jaca, um, e é por isso também que têm um mobiliário, as mobilias com história, para contar a, a, às pessoas para também que sejam invited to the, to the family? Uh, sim, posso. <risos> <risos> um... O Jaca, nós dizemos que o Jaca, o nosso principal objetivo é que as pessoas se sintam em casa. Ok. E, e, e, e eu acho, me dá te à porta, eu acho que nós conseguimos isso. Nós conseguimos que as pessoas, e as pessoas quando, quando chegam lá, a primeira, a primeira sensação que têm é parece que estamos em casa. E, e nós depois criamos também um pouco essa sinergia. Nós cremos, nós sendo o Jaca uma casa. Nós estamos lá, vivemos, não vivemos, na verdade, mas quando estamos lá é como se fôssemos, vivêssemos lá. E os nossos amigos que são espetaculares e que também criam um pouco a energia exato. que é o Jaca, uhum. que aparecem de nada quando ninguém está à espera, prontos para tipo, uma poncha, uma conversa. Fazem uma visita, exato. Uhum. Sim, são hosts também. Eu até estou arrepiada. Opa, opa, tão arrepiada <risos> aqui agora. <risos> é que eu, vim a, eu, vim a, eu vi a opção a chegar. <risos> esta uh, arrepiada, então. é arrepiada com esta energia, toda <risos> A energia, os, os, os amigos que vão lá e etc. Obrigada, Fábio. Muito obrigado oh, okay. um, um brinde, um brinde. Ai, oh, é? já bebi. Não faz mal, houve... Uh... Bebos, né? Bebos mais uma vez. Bebos <risos> mais uma vez, exatamente. Posso pôr aqui na mesinha? Claro que sim. Obrigado. Mas estavas a dizer que então os teus amigos chegam lá e... E, e, e os... pá, e ficam lá e, e também brigam, são hosts etc. Fazem, e fazem isso para o todo. E depois um mobiliário. Um, a casa era da, família, era da família do Tomar. Ok. E estava fechada desde 1993, não é? 96, foram feitas as obras hum. e fechou. E fechou. E um, o Tomar que ser, uma altura da vida que quis ser nómada. Sim. Ok, ok, exatamente. Eu, eu investiguei que tu viveste durante seis meses no hostel, foi isso? Vivi durante Seis meses no total em dois hostels. Em dois hostels. Um em Chicago, três meses, outro em Manuíque. Uau, ok. Portanto, dois, duas partes do mundo completamente Sim, opostas. Sim, completamente distintas. Na altura estava a, estudar, a fazer o curso de mais de cervejeiro e por isso estava naquela as alfama de awesome cerveja com amigos de cerveja <risos> a, cerve a cerveja por todo o lado, é, Isso, verdade, é, a verdade. A cerveja. é verdade a cerveja mas tem sempre uma piada que eu não me farto que eu, que eu, eu até me farto a ouvir vai me roubar a piada tá bem. diz a piada, diz a, diz a piada lá. sou verdadeiro workaholic <risos> Ok, é ok. Eu vou tomar uma cerveja e estou a trabalhar. É, estás a trabalhar? É <risos> claro, faz todo o sentido. <risos> Exatamente. Hum, tu tens o um curso de cervejérico. Quanto tempo é que demorou esse curso? É Foram bem. seis meses. Foram os, os tais seis é meses? É uma pós-graduação. Exato. Ah, ok. E andaste nos hostels juntamente... Eu vivi bom. Estive a viver nos hostels. Ok. Com co em co colegas da, da escola de cerveja e pronto, íamos lá quase só dormir e pronto. Ok, ok. Depois estavam a estudar nas bibliotecas. <risos> Sim, claro. E, e a beber cerveja enquanto eu, os <risos> livros e <risos> <risos> etc. Tudo Me bem. Gustação. Dirias que és mais não uma pessoa. Por ser cervejeiro, dirias que és mais uma pessoa de cerveja do que vinho? Ou vai depender do dia? Ou és mesmo cerveja, cerveja, cerveja? cerveja. Sou mais de cerveja do que vinho. Mas. Também gosto do vinho, e costumo dizer a brincar que no vinho está a sabedoria e na cerveja está a liberdade e um e o outro não conseguem viver separado. Ok, ok. Uau! Oh, wow. Estão muitos poéticos hoje, sim, senhor, Muito bem, ok. Gostei muito bem. Muito bem, muito bem. Portanto, durante esses seis meses é liberdade total! Ou havia vinho de vez em quando. Muito interessante. Também nós vamos falar das vossas viagens, porque vocês estiveram em sítios magníficos também. Sim. Vi que vocês estiverem no Japão, Sim. certo? Sim. Eu acho que isso deve ter sido uma experiência completamente surreal. E o brainstorming um, o jaca. do Jaca. A sério? Nós chegámos ao Jaca. Ok, portanto, o Jaca já remonta desde o momento que vocês estavam no Sim, Japão. no Japão. Já agora, eu sei a resposta, mas porquê Jaca e porquê o Caranguejo? Isso é a resposta, mas digam-me, elucidam as, as pessoas. Mas, um, ora, no, no Japão, quando nós estávamos a fazer este brainstorming, andávamos a via passear e fazer, vá, nomes, calhau, mar, coisas regionais. E, de repente, surgiu jaca. Jaca, porque não é o Jaca? Tens uma relâmpada. É Exato. É um é yeah. Sim, e Jaca até parece uma palavra japonesa, não <risos> <risos> <Jaca>. <risos> e é? E um, depois é um nome fácil, porque os turistas dizem Chaka. Chaka. É uma... <risos> uhum. e, é, é. e depois um, é um caranguejo, é um regionalismo e tem um pouco de, de um nome depreciativo. E, e porque lhe Depreciativo. Porto... É aquela boca de jaca! Não? Exato! A boca de jaca! Ah. E o Duarte tem boca de jaca! É, é, é é exato! Não se pois é! E é um nome um pouco... Ah, ok! De... Portanto, também tem essa brincadeira. E nós também queríamos criar essa sensação no Porto da Cruz. Vai jaca! Mas vais chamar isso de jaca! Foi como quando a minha mãe deu-me o nome Joaquina, que toda a gente disse Joaquina! <risos> Sério? Não foi apreciado pelas assim, pessoas à foi volta? foi por toda a gente e nós aí... Jaca, ok, é mesmo. E, e, porque, e também é porque o caranguejo como é que é? O oh, que é depreciativo. Sim, também. tem. o caranguejo também anda para trás, não, não é nem O <risos> <Não, risos> é. Ok, anda sempre. <risos> e porque okay, é o regionalismo okay. e nós então decidimos um, que ia ser o Jaca. E associaram, portanto, o caranguejo como pedimos, o símbolo do, do Jaca. Pedimos a um amigo meu, que é o título Veia, que é designer, um, Dissemos, olha, tens de fazer um carangajo uh, numa sobrinha sem tirar do vaso. Ah, e sim, sim. está muito fixe, está muito bonito muito o logotipo, está muito, muito, muito boa obrigada. escolha de, de designer e muito boa escolha de. de o do, briefing foi o dado por nós e, e depois, e, olha, e sim, ficamos muito satisfeitos com uhum. o nosso iaquinho. Está muito moderno e está muito jovem, e eu acho que é, é o tipo de cliente que vocês, de turista que vocês tentam uh, uh, pronto, uh, captar. captar. Uh... O turista mais jovem, diriam que é esse o... Já estou a meter perguntas em cima de perguntas, mas diriam que é esse o tipo de turista que... que em geral a Madeira precisa mais, nos próximos tempos? Uh, Pergunta que eu tenho para mangas. Pá, Dá as tuas dicas. É a relampada assim. serve para isso mesmo. Eu, eu acho que a Madeira tem, tem muito para dar. E que nós devíamos nos diferenciar... De, de Por exemplo, dos Açores, que têm uh, um turismo muito mais verde do que nós, e que para nós nos diferenciarmos dos outros, nós estamos tanto para dar, nós estamos cultura, nós estamos espaços novos a abrir, com uma alta jovem a voltar, e os nossos os nossos próprios hóspedes dizem isso que vêm para a Madeira com que no mindset que é só natureza e depois num passeio para Afonchal conhecem maltas jovens, espaços bacanos com com com, com, cultura, com tanto para oferecer que eu acho que sim que a Madeira precisa de promover mais esse turismo isto, isto é a minha opinião, que vale o que vale eu, durante claro, anos claro. e anos a hotelaria mais às pessoas mais velhas o turismo da Madeira é associado a um, tur um turismo mais e de uso, vá lá. Que não... nós fomos pescar um bocado Sim. uma comatação que havia no mercado. É o é que nós dizemos. No, nós, nós não temos um público alvo estanque. Uhum. Nós... nós hum... Nós queremos malta jovem, mas também queremos malta que não seja tão jovem, mas tenha o mesmo espírito do jovem. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. Espírito aventureiro. aventureiro e, que, no... e, que, e, que, e que principalmente consuma e, e, e, uh, o que é local. Porque vocês têm a, opinião, a mesma opinião do que eu, de que o turismo uh, mais idoso, o turismo do típico hotel do Funchal, uh, é, é um turismo que já vem para cá com Packs uhum. já feitos e que muito pouco aventura-se e vai para outros Sim. sítios. E, e, e vocês acham que o turista mais jovem é o que é necessário para, para ajudar o, os negócios locais para que gastem nos restaurantes, nas tabernas, nos, nos outros sítios? Eu acho que também pode ser, desculpa te dizer, eu, eu acho que também pode ser um trabalho nosso, nosso nós que estamos cá de criar não os packs para não ser uma coisa tão, tão limitante. limitante e tão quadrada, não os punks, mas conseguir oferecer mais do que esses tanques que são sempre os mesmos sítios, os mesmos lugares, criar, criar uh, um, roteiro. um roteiro, parcerias, parcerias com sinergias com, com outras coisas que não sejam tão standard E locais, e locais. Mais, mais autênticas, genuínas, as tasquinhas as mercearias uma meio exato, exatamente claro eu acho que sim, eu acho que, sim. Sim. Eu acho que também cabe-nos a nós uh, nós criar, criar este, estas oportunidades tipo, também dizer que devia haver e depois não criarmos também não acho que esteja correto claro, exatamente, claro, como vocês estão no meio e, e tenho a certeza que têm feito esse trabalho e continuam a fazer e, têm, e querem e têm sede de fazer mais para, claro para isso acontecer uh, Uh, Tomé, tu, uh, tu é que tiveste a ideia, surgiu a ideia, uhum. uh, e começaram em 2018. Porquê esta, uh, porquê esta decisão? Já tinhas a casa este, da tua e, família? Exato, ela nasce. Eu fui numa viagem uma vez à, à Suíça e marquei um osso no meio das montanhas. Um, em que andava, quando cheguei lá, andava à procura do osso e não encontrava. Andava para baixo, para cima, na rua, à procura. Pô, como é que isto? será que isto foi um scam? Não existe, estou Exato. Eu vejo uma casa que tinha assim uns um jovens dentro, chego à sala e vejo um ambiente familiar. Parecia que estava em casa de alguém, uma pessoa, uma casa privada. E outra disse: Oh, desculpa, e, não, não, estás no sítio certo, entra. E eu é, Pô, espetacular, isto conceito é lindo, parece mesmo uma casa, é, uma casa de família. De família é muito e lembrei-me desta que estava fechada no Porta Cruz e nasce fez aí o. A luz. Valeu. Muito interessante, muito interessante. Um, vocês também fazem um, pizzas. Uhum. E pelo que percebi, são famosas pizzas. <risos> são feitas num forno, a lenha não é? A tradicional, que estava desativado há mais de 20 anos. Sei. Recuperaram aquilo tudo e de repente agora. Toda a gente quer ir ao Jaca uh, uh, é? comer a pizza. <risos> <risos> <risos> <risos> Quem é que é o cozinheiro lá? como é, a Joaquim também... Sou ajudante de cozinheiro. <risos> o cozinheiro é um amigo nosso, o okay. que Ele estava a viver nas Filipinas e, por causa da, da, desta situação atual, veio para a Madara. Ele trabalhou em restaurantes italianos e, e olhou para mim agora durante o... Não, tu disseste é sempre, ah, vamos fazer pizzas, vamos fazer pizzas, vai ser a melhor pizzeria artesanal do, do, do, da Madeira. És fã de pizzas, <risos> <conto>. <risos> E eu, vamos, vamos, vamos, e no início o Martin estava, até que um dia acordou e disse, bora fazer. <risos> e pronto, Lanha e juntou-se juntou a fome à vontade de comer. <risos> E os fornos a lenha, aquilo aquece de tal maneira que a pizza fica pronta em muito pouco tempo, é, não é? Menos de um minuto. Menos de um minuto. Nós agora compramos Como assim? um termómetro de laser e atinges 530 graus. <risos> <que> é um... <risos> Uau, ok. Mas são ótimas, tens de ir lá. Tem que ir mesmo lá, tem que ir mesmo lá e tenho a certeza que para o ano vai ser, vai, vai ser por isso que... Vai ser mesmo o próximo ano o que próximo irei lá ano. e faço questão depois fazer uns um stories para o pessoal ah, ver amiga, e, amiga etc, amiga, e etc. etc. Vais fez... ah, oh, fazer um relampado oh. um relampado oh. norte Por acaso era espetacular. É? Muito é? bem, hum. mas com o sotaque do Norte. Tenho que estudar. Tenho que estudar o sotaque e do Norte. -se... E oh. -se... Oh. Oh, isso... <risos> é da com morse. a pizza a E com Vai ser a sair. Isso então é a minha parte do relampado. Muito é bem, muito bem. Uh, o Jaca, uh, consegue cabe 12 pessoas no Jaca, correto? Com esta situação do Covid, continua a, uh, continua a haver, uh, portanto, as 12 pessoas, a possibilidade de caber 12 pessoas lá dentro? Ou, o que é que mudou? Uh, diminuímos o número de pessoas que podem estar nas briches e o Tomar, decidi, foi o Tomar porque eu estava um pouco reticente. A investirmos tudo o que já tínhamos conseguido para criar casas de banho privadas para todos os cortes. mas depois os bebês que partilham uh, a casa de banho. Mas sim, do a à palmatória um aqui à frente de toda a gente: que tinhas razão. Que Pronto, não foi... é? Tinhas razão. <risos> tinhas razão. <risos> tá filmado. Está tá tá filmado, está registado. Foi um bom upgrade <risos> e deu para com um uma torre. Porque senão seria a morte do artista. Porque... Sim, era o nosso calcanhar daqueles, era, nós tínhamos quartos, três, três dos quartos tinham casa de banho dividida, então, tarar... Claro que com esta situação tinham mesmo que dar corda Eita. aos sapatos e fazer alguma Sim. coisa para combater uhum. isto. Foi um investimento grande, mas a mas, apanha, mas, mas, e nós agora tivemos short, Uh, eu mandei assim também de pergunta, de assim muito rápida. Estás à vontade, isto, isto, é isto é uma discussão. Sim, nós Vamos tivemos tivemos short uh, porque uh, houve muita malta jovem que estava uh, a ficar lá no hostel, que depois os seus países entraram em lockdown e que estenderam este dia Então nós estamos, um grupo. Ah, ok. Estamos um grupo altamente de pessoas que não se conheciam, jovens, que não se conheciam de lado nenhum, que agora já parece que vivem lá. Eu às vezes pareço a mãe, oh, arrumem-me isto, por favor, para estar tudo desarrumado. A Joaquina a dar ordens, a dizer, Fogo, oh, mas deixo-lhes oh, de é? Já viste estas meias, há ah, dias de umas meias fora de história, isto está aqui Não há mais. muito tempo, Pó, Ok, ok. Isto mãe. é tão, tão, o, ambi o ambiente é tão, tão familiar que a Joaquina agora já faz papel de mãe. Já faz, <risos> exato. E, e eu estava a ficar, e foi uma sorte, estão a trabalhar, estava num ambiente super descontraído, são os bacanas, são, são altamente, então eu lá no osso, isto tudo para dizer que também foi bom criarmos estas condições, porque as pessoas também depois podem ir para os seus quartos, quem, quem escolheu ficar nos bebis fica nos beijos, ok, partir mas quem está no seu quarto consegue trabalhar de lá, tem a sua casa de banho e cria assim um ambiente também propício ao trabalho e, claro. e, e, e é porra vocês também têm que ter portanto o desinfetante à entrada sim, e essas sim. coisas Temos um todas plano de não é quando um contingência tudo todo feito Eles também agora já coabitam praticamente por isso já são como se fossem sim. uma família exatamente já... será que será que existe um, um portanto um número mínimo de dias para se já se considerar no mesmo agregado não faça mínima ideia. Boa pergunta boa pergunta. Pergunta. boa pergunta boa pergunta por acaso algum de vocês sabe aí atrás no backstage Pois, realmente 15 dias, 15 dias já é na mesma Sim, eu penso que sim, imagina, como a namorar com alguém e a viver 15 dias já é uma embagada. Ah, pois é, antes dos 15 dias, é pá, não pode. Não pode estar frente a frente, a menos 2 metros, é impossível. No restaurante apanhas covid, nem em casa não apanhas, mas no restaurante em específico naquela mesa. Naquela mesa Apanha. Diriam que a vossa época baixa é agora o inverno, ou não? nem por isso. Estamos abertos há pouco também né, para ver as para, para ver é. e baixas, mas o inverno <coughs> não tem sido muito mal Pois não. No, já o ano passado, e este ano, janeiro e fevereiro, foram um dos melhores meses desde que abrimos. Eu, Eu acho que é porque nós estamos, o nosso público é um público com ano é poder de compra, ou seja, como as viagens estão mais baratas na época, uhum. na época baixa, nós não, não sofremos desse modo da de, de nossa a ocupação diminuir por causa, porque eles vêm nessa época baixa e para os olhos que vêm na época óbita. É muito o mercado norte, que pessoas que vêm à procura do sol. Por isso não, não consideramos, mas é como o Tomar disse: depois apanhámos esta história do Covid, também não conseguimos fazer uma acompanhação, um acompanhamento, exato, a acompanhamento, exato, acompanhamento. Acompanhamento. acompanhamento, acompanhação, combinação com acompanhamento. corta essa porta, ah, não, isto é de início ao fim, isto é de início ao fim, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, vodka, gine? Vodka. vodka, vodka, hoje é vodka. Um... Ah, Eu estou a bar isto muito que rápido. Estava tá a ficar por aqui. Estava a sentir as minhas bochechas a Ok, tu estás com o meu teu marido. O teu marido é a fogo e bebo uma poncha e fico com as bochechas <risos> uh, ah, Não, não, dermentes. Dormentes. É bom para Podem-me dar relampadas que nem sei. <risos> Mas estão positivos para o futuro nesta situação toda e acham que as coisas vão melhorar Estamos, a curto nós prazo? Somos positivos. Sim. Bom, melhor Geralmente são pessoas positivas, no geral. Resta-nos outra coisa. exato É verdade, pois é. Temos que ser positivos. É e o que traz positividade também aos espaços é às plantas e a natureza. Vocês têm plantas lá no Jaca Há também? Tons. Mas eu sou a Senhor das plantas. Eu simplesmente olho as plantas, das plantas e fotografo as plantas. <risos> ok, Sim, muito é bem. É Há alguma é especial é. lá? E faço esta pergunta porque aqui temos estas plantas e geralmente em todas as temporadas nós temos plantas diferentes, que são, uh, que são disponibilizadas pela Trópicos, pela Joana Pinto. Ah. Uh, e já agora, elas têm a su, o seu próprio nome, mas a Joana diz que nós podemos dar, um, os convidados podem dar o nome que quiserem, portanto, antes de responder à pergunta, se vocês sobre as plantas lá no Jaca, querem escolher uma e dar o um nome, batizá-la, aqui... Fui para não, sempre não, e para não. tudo o sempre. Eu dizer, um, um bom nome para cão. Um... um bom nome para cão. Caco. Caco. Caco? Bolo do Caco. Casa do Bolo do Caco. Ok. E ah, querem dar caco, caco. Sim, é a Caco algo? Sim, é aquela Caco. Ok, Caco. Vocês costumam dar nome aos objetos, às coisas? Onde é é? O Caco. De... É o Bolo. <risos> ah, o Du. -lo. O Du o pode ser o D Eu mas tipo Duarte. Duarte, Duarte Duarte olha tens um <risos> não não Fica a é de busca de, Jaca. de Jaca. o Duarte nosso parceiro da barreirinha também ah, não, é olha cara. tens aqui ah, não é não é não é não não é <risos> Duarte, não é hum. não assim, ah, hum. é não é uh, caco. é <risos> <risos> então... Uh, tem muitas plantas lá no jaca... Sim, temos um bonsai de bananeira. Bonsai? Ou seja, precisamos uma bananeira, num canto mais pequeno cres, e ela não, não cresce. Cres. É ah, a É sério? muito bonitinha. Tá a Só ficar... faltava crescer bananas pequenas. Pequeninhas. <risos> um, um bonsai de bananeira. Olha, isso é completamente novo para mim. Uau. Acabei de falar inventar agora. Muito, <risos> muito, muito bem. Olha, isso pode ser... Um post bonsai, um bonsai de, de bananeira só existe cá no jaca. Mas se querem então... viver um bonsai de bananana, tem de vir ao jaca. Oh, exatamente. E por fora em bonsai, uh, bonsai que vem, portanto, do Japão, não é? Uhum. Vocês estiveram no Japão e fui uhum. aí que. Como disseste, veio o brainstorming e toda a ideia do Jaca. Falem-me das vossas viagens. por que foram ao Japão? O quão diferente é aquilo de, daqui? O que é que vos surpreendeu mais? O Japão, efetivamente, nós já falamos sobre isso. Foi o que eu com o maior choque cultural. Maior choque cultural. As pessoas são mesmo diferentes os hábitos, as formas de ser. Tudo. Tudo. tudo. É, é, de interagir. É espetacular. É, Sabes sabe uma coisa? Eu, eu tenho dificuldade. E eu até costumo ser uma pessoa descritiva. Descrever de o Japão. Eu acho que o Japão é indescritível. É, só tanto vá para perceber. É, é o que o Tomé diz. É um, é um, é um choco de trovo tão grande. Porque tu estás... Vais à Tailândia aí. Ou à Babi. Ou whatever. E diz, ah, choco de trovo. Mas não. O Japão, sim. Porque eles são muito superiores a ti. Então tu ficas tipo. Superiores em que sentido? A nível intelectual. Os valores os, os também. Os valores, a, a organização. O, eu, eu, eu que sou uma cabeça de dar shows, ah. estava sempre tomado errado do corrimento. Tipo assim, eu tomava sempre <risos> E eu, assim, tipo assim. Ah, atrás pois de é assim. Porque o corrimão nas escadas roantes, não é? Uhum. Uhum. Uhum. Exatamente. Exatamente. Sim, mas, mas, Exatamente. Sim, mas eles são tão educados e mas eles não fazem tipo uma cara, tipo, estás no lado errado, tipo. Sim, eles não. percebem. Não, eles ficam simplesmente assim. percebem. É um gajinho, pronto. É, é um, né? um <risos> gajinho. Infelizmente não, sou, não, eu não, sou, eu não sobe, é Vamos ensinar. E o Tomás é. Não percebeste e eu, ai, eu já sabia que o Japão era a nível cultural era completamente superior a nós, mas no momento em que houve o Mundial de Futebol, eles, ao sair do estádio, limparam o estádio todo. Tudo. Estás a ver? As medidas de Covid. M ex muito exatamente, white. então eu tenho a certeza que lá eles devem estar muito, muito controlados nesse aspecto. E eles têm. Mas eu têm uma coisa muito engraçada. Aqui já não lembro é como aquele nome. Eles estão assim, estamos aqui a favor e depois eles assim. Ah, sim. E ficam tipo a dormir. Okay. não no, no, no restaurante? Mas, no restaurante okay. é, um nome, é, é uma coisa que. Isso tem um nome. Eu acho que eles trabalham muito. Não, oh, eles trabalham okay. muito. Até a exaustão. Até exaustão. Então, tipo, às vezes, a drumagem assim, sem assim, é E sim. nós vimos em paragens de. As primeiras minhas fotografias estão sempre a dormir, Nos transportes públicos, <risos> nas paragens de wow. autocarro. Transportes públicos, paragens de autocarro. Sim, sim, sim. Mas, sim e nós vimos um casal no restaurante. E a rapariga assim. E o namorado assim. E ela tomou um copo e ele assim, de vez em quando ela falava, ele respondia assim muito semelhante. E depois... bem, bem, mas lá está, uh, mas são é superiores um... em, em, em alguns aspectos, mas noutros também não, provavelmente Sim, não é têm qualidade meia tocha de vida. De não, uhum. Exato, de claro. é. e, e, e notam que também são muito distantes no sentido de pá, nós somos latinos e nós queremos abraços ah, e beijos é, é. e não sei o quê. Eles nada disso. Mas que não traz fotografias connosco. É... Sim, porque há novidades. <risos> É a novidade. fotografias, né? Sim, sim. Nós temos um, um, uns amigos aqui em comum, aqui no estúdio, que é o Alejandro e a, e a Tânia, que eles uh, conheceram-se e viveram durante muitos anos na China. Uhum. E por, por serem uh, diferentes. Uh, começavam a tirar fotografias como se fossem celebridades estavam yeah. no, no no no metro ou qualquer coisa do género <risos> e de repente vinha um chinês ou uma chinesa e começava a tirar fotos vocês não tiveram nenhum não, nenhum mas nós criamos que a, a em okay. e a, a boi e a... Mas criámos... a comunicação era engraçada sim a comunicação era tipo eles não falam não em falam inglês, inglês é. exato e então era tudo pelo que tratou, tratou. pelo de tratou. Yeah. Ah, que tratou. <risos> que engraçado! É. Ok, ok. Mas, mas, ouve, mas, mas houve uma interação. Havia Depois, assim umas coisas tinha sem... E trocar redes sem... sociais com Sério? Yeah, foi, foi eu também. Algum tema de conversa que não, não avançou porque era completamente diferente culturalmente? Não. Ou nem por isso? Porque tudo normal? É. Sim. Também acho que não. Já tiveram alguns japonês no, no jaca ou alguém do jazz? Mimi! é, yes, yeah. te a Mimi! Agora, espetacular! O está sempre a dizer: é, chegar! Tu, tu chegavas Qualquer pessoa ia ela servia. Ou um café, ou um chá, sempre para as outras pessoas. O também está sempre a dizer: eu amei não sei como é mim, cheguei a <risos> um hóspede e ia o entregar, mas depois não está não não tá, não tá em nós. Sim, mas, exato. Parece, ela, é assim. Mas parece uma poxa, e agora os é da José da Pimpa os pensam muito, com muita antecedência. antecedência. Sim. sim, E muito organizados, não é? Estão a pensar no bem-estar do próximo. Estão sempre a ver. Exato. É bastante, é, é é, 56 é dias lá no, no Jair. 56 dias? Uau! Não. Uau, wow. e quanto tempo tiveram lá no Japão? 17 dias. 17 dias. Mesmo assim, ainda para visitar muita coisa, não foi? Sim. No, no, nós depois acabávamos por visitar muito pouco Tóquio, porque nós iríamos fazer uh, uma viagem para vários sítios e depois aqui é enorme, não consegues ir, a todos É, é preciso assim. uma vida para conhecer Tóquio. Sim. Né? Para Tóquio, para Tóquio é só a cidade mais populacional do mundo, aqui populosa. Vem... É mais densidade. Acho que é. Acho não, que é. É Uau, tipo... densidade. Acho que sim. Tens razão, tens razão. Uau, wow, interessante. Muito, muito, muito, outros, outras viagens assim uh, dignas de menção uh, que vocês Peru. já fizeram. Peru. Peru. Vi fotografias vossas de, de Peru, que foi uma coisa surreal. A, foi a prova da nossa relação. Assim, foi? Vamos viajar. Right. Foi. Vamos viajar, gente, se, se for para ficarmos juntos, é, na viagem vamos ver. E <risos> a prova de fogo. Prova de a fogo. prova de fogo foi <risos> no Peru, olha. <risos> E, e... Eu ia dizer, Tânia, queres uma prova de fogo, vamos para... para vamos para, sei lá... Um o Peru, o Peru é mágico. Foi Para mim foi a minha viagem favorita. O Peru é mágico, Eu não consigo... Se vocês têm uma foto num barco, uma espécie de canoa... É no titi, Titicaca. Titicaca? Ah, sim. É o rio com a maior altitude. É o o mais alto do mundo. rio. São 4.800 <risos> metros de altitude. Uau. Wow. Portanto, diriam que são pessoas muito viajadas. O tomo mais do que eu, mas eu depois, uh, depois... Tentei o acompanhar, sim. Muito fixe, muito bem, mas nada como a Madeira. Nada como a Madeira, sim, sim. é verdade, mas é verdade. <risos> é verdade. Sim, sim, sim. É verdade, tu viajas e nós às vezes estamos no Porto da Cruz. Na hora, nós estávamos a fazer a promenade do Porto da Cruz o fim de semana passado e estávamos a olhar e dizer, Como não gostou disto? É porque isto é sim, lindo, sim. é espetacular. Claro que os turistas chegam. E, e ficam fica um mar... tipo maravilhados. Sim, mas muita, muitas vezes quem está mais habituado a estar aqui não dá o devido valor porque já está habituado a este paraíso, não é? é. Bah, mas então... acho que tens sempre mas... coisas para fazer. Mas há sempre coisas que nos impressionam. Nós fizemos, agora em agosto, fizemos uma mini travessia da ilha a acampar. Começámos no Chão da Ribeira e acabámos... Sim, vi de essas fixeiro. fotografias também. Mas sei. fiquei, eu fiquei. Isto foi difícil, porque vínhamos como 20 quilos às costas. Mas, e já... foi, Não. Mas foi, tipo, parecia que estavas noutro sítio. Eu aconselho toda a gente a fazer. Não podemos viajar, peguem numa mochila, acampem. Nós acampámos na encomiada. Oh, pô, tipo. Naquela <risos> zona onde as nuvens fa fazem aquela cascada. Exato, exato, exato. quase não tinha nuvens nessa altura, mas estava com um sol estrelado, estrelado. e uma chuva de estrelas. Pô, tipo, estava é. foi, foi e passámos por sítios que eu, que eu nem sequer sabia que existia. Exato. Por isso a madeira, a madeira espetacular. Dirias vale. que és mais uma pessoa de água? É verdade que a tua primeira palavra foi água? É verdade. E vi isto, o teu irmão Salvador postou isto no Facebook. Verdade. Eu, a sério, portanto... Foi água. Foi água. Ah, então, porque, sim, foi água porque não foi... E então, a gente estava a ficar preocupado e acho que com uma vez de repente... Água, então, não disse água, é Água, água. Ah, eu disse água. Tinha que ser uma palavra sem elos, não é? Tinha. É verdade, eu e a Joaquina temos uma coisa em que nós não dizemos bem os elos. Mas gostamos muito da E a Andréia ali atrás também. Mas gostamos muito de Andréia, diz lá. lind Lalande de Lolé. Aquele que canta la la la la la la la ba Okay. Não, não, posso... Ponto de... Ponto de... não digas, não digas. Não precisava de complicar tanto para me para tropeçar. de, <risos> de Basta dizer juindo. A rua está linda. Lindo. Lindo. Lindo. Não é, eu já treinei muito. O pior é, é, é tipo, pulvo... PULVO! PULVO! PULVO! PULVO! Mas gost, gostas de povo. Gosto. gosto de povo. Gosto de Pou -vo. Pou -vo. Mas depois do documentário da Netflix, ah. fiquei... Ainda não vi, nunca... é. não sei se quer qual ver. Qual é o documentário? Então? Como, eu não sei o nome. É o... Mas... Como é que se chama, Cara, é Mas mãe. é um documentário de um... De um ah, de um De um é? pulvo, sim. nem é um... Porque ele é como se fosse... Ele é, tão, ele é, muito, é um animal muito inteligente. Exato, muito inteligente E depois... É, um, é um, um homem que trabalhava... Mas, não sei se era longe. Faz-me lembrar eu, o... E eu acho que quando vai para a África do Sul começa a mergulhar e começa a fazer uh, amizade com o povo. Pois é, Será que isto não é o Gonçalo Gomes? <risos> O tem o Gogo, tem um amiguinho chamado Francisco. Francisco que é um povo. É um <risos> foi baseado nele. <risos> queres quer, ver? também que adivinhava os resultados. Antes do... Do... do Mundial. Ah, do... Pois... <risos> <risos> é um... pois é! Um, pois é! Pois é! Eram outros animais também é. que andavam a fazer. Era um povo, um... mas eu acho que foi no Mundial Seguinte, ou foi no Europeu, que começaram a fazer com outro animal. Foi. E já era Exato. muito qual. Elefante? Não, não trouxe elefante. Não, não faço a mínima ideia. Não. Uma coisa assim, Golfing? Não. Não faço a ideia. Não sei. Estou aqui a dizer animais é. inteligentes, assim de repente. Sim. Mas dirias que eras mais uma pessoa do, do mar. Tu fazes surf também? Eu não faço surf. Não eu surf. fiz. Eu, eu fui nadadora. O meu pai treinou de natação. E então eu não tive muito. Não tive muitas hipóteses e fiz natação de competição. E acordava às 5 da manhã para ir treinar eu, quando andava no vestiu, Por isso, sim, se calhar sou uma pessoa mais de água. Sinto-me bem na água, gosto de nadar, mas eu também gosto de. de, de, das, das, de montanhas, serra, é, das montanhas. das montanhas. Se calhar, não sou. És filha de paz. Sou filha, mas sim. <risos> Mas sim, gosto mais de, do mar. E sim. tu também, também és uma pessoa mais do mar. Sim, sim, mais do mar. Mais do do mar. É do Porto da Cruz, exatamente. Tem montanhas também. Mas, mas tem também tem ovadas no Porto da Cruz, sim, não tem? Tem, tem, tem. A mais famosa é a do Castelage. Epá, eu sou uh, apaixonado por ovadas e, e não fiz nenhuma do Porto da Cruz. Ah, tá. Mais um pecado. Oh, Há uma variedade de é isso, há do a do a, a... laranjo. Laranjo. Laranjo. E é Ai, a boca do risco, que é a boca do é risco. Ok. Do de repente riz. aqui já temos três. começa <risos> no laranjo e passa pela boca do risco. A riz. boca do risco. Que Uau. atravessa a, a costa. É. E a espetacular. é espetacular. A a fazer. É. Tem. Ok. Já está aqui muitas dicas, tanto para o pessoal que está ali a ver, como também para mim, como também para o pessoal que está aqui dentro, fazermos uh, as levadas, to todas as levadas do Porto do Ora bem. Queres me falar do teu objeto? Tu não trouxeste o teu objeto, mas não oh, faz oh. mal. Acontece, acontece. Epá, também se fosse oh, para trazer oh, qualquer oh. coisa. Oh, oh. Ok, pronto. Uh, podes Vai, falar do objeto antes de nós passarmos eu para o nosso dois joguinho? Dois objetos. Dois objetos. Olha, dá para um, um e outro. <risos> eu trouxe um pullover, Isso okay. é do jacas e não encontrei o meu do Giaca. Isso é da Banaton? Não, é é um fato. Exato. <risos> Banaton, Banaton, nós estamos disponíveis, querem investir? Pode ser. E trouxe um Fato de Banco, pode ser o Poto Memes. Ah. Pode ser um pot de Porquê? Ok. Esse Fato de Banco parece uh, crochet. Parece crochê. Ser, parece crochê. Uh. Uh, mas pronto, uh, porque é que eu trouxe um casaco, um povólver um e um, um, um, um fateman. Porque. Um, Pá, nós estamos um problema. Já se já o meu fato mãe? Que eu vi uma gota aqui. <risos> um, eu, nós nós estamos sempre muitas coisas dentro dos corredores. Nós vivemos dentro do carro. e temos sempre um casal aqui em um fato mãe. Porquê é que tu nunca sabes quando é que vais sair do trabalho e tens de ir com um hóspede ou o Roberto Frei, comer uma sopa de tomate e beber uma punch, ou quando sabes no verão quando é que está só para ir dar um mergulho? Exato. Então eu trouxe os 12 elementos essenciais, que o tomate também tem sempre, na mota, que é uns um objetos que estão sempre connosco. E Eu não pronto. me adoro, é um privilégio pois Sim. É, Sim. Completamente, Sim. Os microclimas, microcre... a gente tem tudo A gente tem tudo, de tudo É porque é, é, é, não é só isso, ou o ir à barreirinha Então, fresquinho, cocequinho é, Ou até às vezes um mergulhinho à hora do almoço Assim, sempre rápido, com maçã sand... Mas o mergulhinho é mais importante que o almoço, por isso São duas coisas que estamos sempre falando. Ok, muito bem, isto é, é até quase poético então, isto é um episódio mais poético que tivemos até hoje. Mais poético do que isto é ter dois poetas deste lado. Muito bem, muito bem. Olha, estou a gostar bastante deste episódio. Nós, para terminarmos este episódio, vamos fazer um joguinho. Que é... E o Alex não está ali dentro, mas o Alex gosta sempre desta parte. Que é a Taça Tibetana dos Assuntos. E o que é a Taça Tibetana dos Assuntos? Não sei se vocês... Vêm outros relampadas, mas... Temos aqui vários papelinhos. Okay. E cada papel tem um assunto. E já que tem, temos dois convidados, vamos tirar dois papéis. E eu vou fazer uma pergunta, assim ao Calhas e no improviso, sobre esse tema. Ora lá. Okay. Tenta vai lá alguma coisa ter este oão. Que isso sobe. É, Posso abrir já. Sim, sim. Portanto, temos o quê? É. Bebida. Bebida, ok. E viagens, e viagens. ok. Já não falamos desses assuntos aqui. Bebida já falamos, e viagens também. Ah. Já, já falamos, por acaso já falamos. Karim, que queres que eu tiro? o Não, não, ah. tudo, tudo bem, Porque não. Houve o destino, assim, o quis. Portanto, okay. a minha pergunta de viagens e bebidas provavelmente será Alguma... Já tomaram alguma bebedeira lá fora? Ah, Isso sim, foi foi, oh, foi. perigoso, não foi já. perigoso, já? Ok, queremos saber, imediatamente. imediatamente em Cusco. Não foi? Cusco. E o casamento do that yeah, <risos> <tacos>. <inaudible> <inaudible> Ah, nos vamos alongar mesmo. Vai ser Queremos saber, queremos saber. tem mais pia. Queres contar isto história? Podemos nos complementar? O Highlight. Já, o Highlight. Um... Eu, não, o Tomé do Cris Cervejeiro foi um grande amigo que é americano, que é o Ross, e que depois veio cá a Madeira com a namorada lá, que é era, que era a Sophie. E eles, o ano passado, casaram-se. Okay. E nós fomos convidados para ir à Califórnia ao casamento de Leves. Wow. E nós fomos, e aproveitámos para conhecer, mas fomos ao casamento. E o Tomé é um grande bailarim. <risos> mas diz-me uma coisa, Tomé, um, diz-me uma coisa, mas és grande bailarino com ou sem álcool no sangue? Com. Com. Estás <risos> a choca aí porque também é bailarino. Eu só, eu só danço com álcool. Mas, <risos> mas quando eu digo grande bailarino, é que vocês não me estão a perceber. Uau, ok. <risos> Houve nível uh, Rihanna, Beyoncé? Sim. Oh, é, uau, é. ok. Michael J. Hey, Michael J. Oh epá, isso... oh, é então isso é. Não, não. Isto foi eu que disse, pessoal. Ui. E eu tenho. Eu tenho um que é muito conhecido, que é A Laminhoc. Que eu faço a cover, estás a ver? Oh, Ele faz isso. E oh. nós. No chão. Sim. sim! Sério? Mas, sim, não estás a ver mais. Bem, um verdade. cenário é que é demasiado pequeno, senão. Sim, exatamente. É, é... é... é... <risos> um pá! <partilho, sim>. <risos> e nós, bem, badeiramos e estávamos a dançar e tal, e começámos a soltar e, e fizemos um move. <risos> Às já estava tudo a gente tá à nossa volta, a bater por é exatamente, <risos> <risos> E sacamos um move da cartola. Podíamos ter morrido ainda. <risos> <risos> estás a ver aquilo quando tu vas a correr e, e eu pego a tua cola e depois vai assim, vai para o ar. Exato, exatamente. Ora, nós fizemos esse move, toda a gente aplaudir e só pensei, podia ter morrido no dia Mas depois estava tá, tipo escorregar, eu caí em cima de mim, bem, morto. Como até a mãe... <risos> Estou disposto mais, faz um movimento Falha a minhoca Sim, como... e fico numa posição <risos> <-me -o>. Assim... <risos> a sala, <risos> quase a quebrar para o lado A pensar a coluna vai para <risos> E o a segurar e toda a gente ah, A pensar que eu estava A aguentar ah, de Um movimento uma dead E lá vem para trás <risos> E foi nessa noite, nessa noite que os americanos descobriram que os portugueses, mais precisamente os madeirenses, são grandes dançarinos. <risos> foi muito mistura <risos> <risos> ou... Foi muito a mistura, ou... foi... Foi muito a mistura aqui de... É nem por cima veio a cervejaria, ele tem uma cervejaria, e ah, o Rose, exatamente. sem amigo quatro. a tirar só o cervejas, mas cervejas com um grau de álcool. Veio, eu, eu, no dia seguinte... 10 para cima, talvez. Vai, eu estava. Eu, eu acordei mesmo... Completamente destruída. Não foi da bebida. Não foi da bebida, foi, foi, foi, do, foi do pé de dança. Sim, foi, foi do pé de dança. foi do, do pé de dança. E tenho a certeza que o Tomé e... é lico. Oh, aquele... eu, minha... eu tenho hérnias, eu tenho hérnias. Porque normalmente, eu, quando começo com a... os meus, estou lado a dizer amanhã se está a queixar das hérnias. E <risos> então a gente gosta disso, a dizer que estou eu a vaga. <risos> <risos> amanhã sou a voar com o queixinho das hérnias. Mas, mas que isso? Qual foi? Ainda temos tempo para contar. Qual houve? Eu acho que sim, Andréia, temos tempo? Temos, vá, vamos. Queremos a rir. Nós tomamos um piscossauro a 5 mil mm metros de altitude. Um pisco sour e eficiente. O que é um piscossauro? Desculpa, a minha ignorância não faço ideia. É uma bebida típica do Peru, que leva. Se é do peru da se É ótimo, é leva sumo de limão, clara de uvo e o pisco que é o rum natural do Ok. É ótimo. E depois leva também é. um. A uh. mistura um víter. Como é que é o nome? Dizer, é mistura um víter. Ah, uau! Uh, é wow. é yeah. é aquela marca. It... Muito fixe. E quando tu estás em né, altitude. Um pau, naturalmente claro. bate mais. Claro, é tipo aqui: estás na camacha sim. e. e sim. Sim. Basta a camacha. Mas lá, é pior. É, lá tinha, deve ser pior. Lá deve ser pior, sim, certamente. Nós os campeões das ilhas. Não sou que não sou, Bruno. É Foi, é como é estás a perceber? <risos> Tu andava, nós víamos aqui tudo andar, parecia que... E depois, esqueçamos escadinhas, escadinhas, escadinhas, escadinhas, escadinhas, e tu, nós andávamos. O coração parecia que ia te salvar. A cada escadinha. A cada escadinha <risos> e eu morrendo um bocadinho. Foi. Yeah, foi mesmo. Mas, wow. sim, mas acho que é dos Estados Unidos. Sim. Tem, da, tem a dança envolvida. Traga, o falhaço da minhoca. O falhaço da minhoca. O a minhoca. Break dance. Oh. Temos que fazer uma t-shirt. Falhou, falhou a minhoca. Falhou a minhoca. <risos> Falhei a minhoca. <risos> <risos> e os gajos fã... Oh, yeah, yeah. é, é porque eu olhar para o e pensar eu vou fazer a minhoca, é tipo não qualquer entendo. coisa. É yeah. sério. Acho. Eu imagino, ele a falhar a minhoca e a pensar... Hum. <risos> Pessoal, muito obrigado pela vossa presença aqui no Lampada. Foi um episódio super divertido. Uh, muito prazer em conhecer-vos. E, e para o ano estar no Jaca. Oh, vou não, lá fazer uma visita não, e não vou... Para não para o ano, pode ser a nós dar Tem que ver, a minha vida está um, um bocado man... atribulada, mas. Ai, novidades, novidades, Novedades? O quê? Novedades, faz zoom em só em oh, exclusivo na Rampada. Ah, sim. Mas atenção que isto só vai sair, portanto, daqui a duas não, semanas. Não faz? Daqui mal. a duas semanas. Nós atirámos-nos de cabeça e vamos abrir um jaca no foxal. Boa, boa! Carajoso. Ok, e isto está Sim, muito carajoso. para breve. está muito para breve. Ok. Isto foi é, Sabemos que existem riscos, mas quem não arrisca não quer... Muito fixe. Oh, e é com esta grande notícia que. Olha, André, muito temos. obrigado por estarem. É, Uou. Uou. <risos> 2021, 2021 <risos> vai ser o obrigado. ano. 2021 Sim, okay. será o ano. Andréia, muito obrigado e Sim. até ao próximo Relampada. Uh! Muito obrigada por terem-nos convidado. Que hum. Obrigada. Muito fixe, muito fixe. Não, não, não, não, <risos> não em <casa. risos> Muito não é Eu já dançava em minha aula. <risos>